Recebeu as suas espumas embaladas a vácuo e não sabe o que fazer? Continua nesse vídeo que eu vou te explicar certinho como que você deixa a sua espuma perfeita de novo, de uma forma super simples. Eu sou o Jonatas e esse é o canal da Casa Rock. Não é pra se desesperar, não é pra descabelar, não é pra ficar apavorado. A sua espuma foi embalada assim porque fica mais barato o nosso envio e pra você pagar um frete mais em conta, a gente deixar ela a vácuo pequenininha e colocar numa caixinha menor. Como a espuma ele é muito volumoso, os correios e as transportadoras cobram muito mais caro para carregar um, um objeto pelo volume. Então, é um objeto leve, a gente optou por embalar ela a vácuo. Dessa forma, você paga um frete muito mais justo e, por, e, e, contém, e continua com um produto de ótima qualidade, como ele sempre foi. Aqui, a sua espuma vai chegar numa caixa como essa, ou então nos outros formatos, dependendo da quantidade que você pede no nosso site, ou então nos outros formatos que a gente vende. Ela vai chegar embalada a vácuo, bonitinha assim, e você simplesmente vai pegar esse folhetinho e vai ler atrás o que está escrito. Se você está comprando uma espuma que está vindo com um kit de tecido, alguma coisa assim, vai estar tá algumas outras informações a mais, mas o básico é que está escrito aqui. Você vai ter que cortar isso daqui, ou seja, você vai ter que tirar isso daqui do plástico. A partir do momento que você tirar do plástico, ela já vai começar a crescer. tá vendo que ela já cresceu um pouquinho mais. Normalmente, ela vai dobrar de tamanho. Tirando a espuma do plástico, você vai ter que deixar ela já em um ambiente aberto. Ou seja, um ambiente que ela fique livre para crescer. <risos> é, eu costumo falar que a nossa espuma é mágica e é como se fosse permitindo no pão mesmo. Ela vai crescendo, ó, e ela tava num formato super pequenininho, agora ela já tá maior. Tem algumas deformidades aqui, ou seja, ela não volta completamente na, no primeiro momento. Ela volta, sei lá, uns 90%. Então você pode deixar ela guardadinha lá em algum lugar. Lembrando, deixa ela guardada lá em algum lugar, mas deixa ela sem nada em cima, sem nada apoiado. Você deixa ela lá quietinha que ela vai voltando aos pouquinhos. E ela vai voltar a ficar a espuma perfeita, lisa, como ela sempre foi, como a gente cortou. Normalmente eu corto ela um pouquinho maior, então você não, não precisa se preocupar com a medida, porque eu já levo em consideração que ela pode ficar um pouquinho menor ainda, mesmo que ela volte completamente, ela fica um pouquinho menor, coisa de um centímetro é muito pouco, mas você pode ficar tranquilo que ela vai voltar ao tamanho normal. Aqui você pode ver que ela já voltou bastante, mas daqui um tempinho ela já vai ficar normal, já como se fosse uma espuma que eu acabei de cortar aqui na nossa empresa, na Casa Rock, tá ok? E se você tiver qualquer dúvida, pode colocar aí nos comentários, ou então nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou até me chamar no Whatsapp, direto lá no site tem um campinho ali que você pode clicar e ir direto no Whatsapp para falar comigo. Então é isso, qualquer dúvida que você tiver, você já manda aí pra gente gente, que eu vou adorar conversar com vocês, e segue a gente, clica no sininho para continuar vendo notícias e, e coisas sobre a, o mundo das espumas e dos tecidinhos, e aqui ó na caixa a gente já sugere, abre, me filma, e me posta, então a nossa hashtag tá aí, você pode colocar em todas as redes sociais que a gente vai acompanhar você, tá ok? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!